Para todos aqueles que amam o mapa Cobblestone por aí, um dos desenvolvedores do CSGO acabou de carregar o mapa de Cobblestone 2. O CS2 é apenas uma especulação ou é algo real e tá vindo. Galera, eu tento não acreditar que a CS2 é uma mentira. Não é possível que o cs vai ficar pra sim na mesma engine gráfica. O Dota 2 foi atualizado para a CS2 alguns anos atrás. No que foi chamado Dota 2 Reborn, um update muito importante pro jogo. Naquela época o Dota 2 era o favorito da Valve. Era o jogo que mais conseguia players simultaneamente online. Mas agora o jogo mudou, porque o CSGO tá na frente. E nós temos o vencedor!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 O jogo tá batendo novamente o pico de 1 milhão de jogadores simultâneos E tá deixando pra trás jogos como Dota 2, Lost Ark, Apex Legends, PUBG e por aí vai Porém o CSGO ainda não tá nem perto de bater o Pico de players máximo de um jogo da Steam Que foi o PUBG com 3 milhões e 200 mil players simultâneos Logo acima do CSGO, que já tinha batido 1 milhão e 300 mil em abril de 2020 Nós temos esse jogo Lost Ark, que é um RPG Que bateu 1 milhão e 324 mil jogadores simultâneos Então eu devo colocar uma meta aqui, cara, bateu PUBG 3 milhões de players naquela época tava muito hypado, é difícil, mas o que a Valve tá tentando trazer é o CSGO pra ser segundo lugar, quem sabe um pico aí de um milhão e meio de jogadores simultâneos, isso seria incrível, e a CS2 é que vai trazer esse pico pra gente. Já que se acontecer no CSGO assim como aconteceu no Dota 2, no update Dota 2 Reborn, a CS2 vai vir como uma versão de testes, ou seja, vão ter jogadores ao mesmo tempo na CS1 e na CS2, isso com certeza vai aumentar a player base, e essa versão de teste da CS2 provavelmente vai durar alguns meses, e eu acredito que é durante essa versão de testes que a gente vai ter o maior Número de players jogando CSGO ao mesmo tempo Agora falando sobre a Cabo Stone, galera Pô, eu sigo o Follower já há algum tempo No Twitter, recentemente ele me seguiu também Então, tudo que ele posta, eu já venho aqui E analiso na hora, porque hoje ele é o informante Mais famoso do mundo, quando o assunto É CS2 no CSGO Ele já acertou várias previsões, ele criou Algumas teorias que ainda não foram concretizadas É claro, mas ele já acertou muitas vezes Data de atualizações, o que que A Valve estava fazendo, ele espiona Os desenvolvedores do CSGO diariamente Esses caras criaram grupos no Discord, no Telegram para ficar indo atrás de atualizações para caçar informações, para tentar encontrar vazamentos e soltar pro público recentemente, um dos maiores vazamentos aconteceu, foi a respeito de desenvolvedores oficiais do CSGO, terem sido avistados em alguns mapas com underline S2 no final, que é a única explicação para mim S2 igual a Cersei 2 Aquarius é um desenvolvedor também, assim como follower e ele tá sempre atrás das mesmas notícias, dos mesmos vazamentos dos mesmos arquivos que o GapFaller tá sempre buscando para vocês terem noção, outra coisa que eles acertaram a respeito da D Prime e da D Tuscan, mano. Eles já estavam analisando o que, que os desenvolvedores estavam fazendo. Esses caras acertaram dias antes que esses mapas viriam pro CSGO. Portanto, vamos lá. Isso aqui pode ser real. Essa print aqui pode simplesmente mostrar pra gente que a Cable Cersei 2 irá existir. E eu repito, esses caras, eles geralmente não erram. Eles acertam 99% das previsões dos vazamentos deles. Se os desenvolvedores foram vistos jogando casual na Cable Stone portada para a Cersei 2, com o nome de Underline Cable, Underline Cersei 2. Meus amigos, não precisa mais conspirar Agora só basta acreditar Que a Cobblestone vai voltar Ao CSGO Na cs 2, mano Isso aqui seria irado Imagina jogar Cobblestone Com gráfico no máximo Com tudo no talo Então não são apenas Esses seis mapas Que os desenvolvedores da Valve Estão testando na cs 2 Eles também estão testando A Cobblestone Outra coisa Se a Valve está comunicando Recentemente aí Com os Map Creators o Novo Tuscan, né O mapa Tuscan atualizado Provavelmente também Anubis e Breach Já estão sendo portados Pra Cersei 2 Digo mesmo pro mapa Prime E pro mapa Blagai Certeza que eles já estão sendo Portados pra Source 2 E a Cable seria a cereja do bolo mano. Realmente Essas principalmente, velho Pra tá criar nossa cara Mapa Cable S2 Por essa eu não esperava Mas parece que é real, galera São os mesmos arquivos Do mesmo jeito Daqueles outros mapas Que tinham sido avistados Sendo portados pra Source 2 Como, por exemplo, a Inferno E aí, estão animados? O que vocês acham nessa ideia De poder jogar novamente a Cable Stone Competitivamente? Eu gostaria demais Seria um sonho Curtia muito aquele mapa Espero que o nosso sonho se realize Tamo junto E a gente se vê no próximo vídeo Aqui no canal Falou!